na tarifa de repasse da potência contratada da Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional para o ano de 2022. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 2. Processo 48.500.068.15.2022.10. Requerimento administrativo interposto pela Eletrobras Termonuclear, SA, eletronuclear, com vistas ao reconhecimento de energia não fornecida isentada de ressarcimento. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavarato Tini. Item 3. Processo 48.500.041.37.2016.02. Estabelecimento dos limites de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção de, por unidade consumidora, FEC, dos conjuntos das permissionárias do Serviço Público de Distribuição de Energia, que assinaram o contrato de permissão no ano de 2018. Diretor Elvio Neves Guerra. Diretor Giacomo Francisco Vaz Almeida, enquanto se impedido de relatar o assunto do item 4, conforme estabelece o artigo 11 da norma de organização anel nº 1. O item 4 é o processo 48.500.0016.10.2014.20 e outros Recurso administrativo interposto pela Renova Energia S.A. em face dos despachos 2001 a 2012 2022, emitidos pela superintendência de fiscalização do serviço de geração SFG. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini. O item 5 será distribuído com conexão aos processos 48.500.05.497.2021.81 e 48.500.05.30.2021.72. Sorteados ao diretor Ricardo Lavorato Tini na 31ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Tendo em vista o artigo 4o da norma de organização anel né, número 18. O item 5 são os processos 48.50 a 202181 e 530-2021.72. Recurso administrativo interposto pela Linhares, Geração SA e povoação Energia SA. Em face dos despachos 2186 2022 2187 2022 emitidos pela SFG. Esse, então, foi para o diretor Ricardo. O item 6 será distribuído por conexão ao processo 2021 70 sorteado ao diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, na 31ª sessão de sorteio público ordinário de 2022, tendo visto o artigo 4 da norma de, de organização anel né, número 18. O item 6 é o processo 2021 70 recurso administrativo deposto pela Termelétrica Viana S.A. em face do despacho 2.188/2022 Emitido pela SFG. Esse, então, foi para o diretor Fernando. Item 7, processo 48.50.0073.20.208.41. Recurso administrativo interposto pela Eletricidade da Amazônia LTDA, Eletran, em face do despacho 2258 2022 emitido pela Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM. Vamos ao sorteio. diretor Ricardo. Item 8, processo 4850003651 recurso administrativo interposto pela Excelência Participações e Empreendimentos LTDA, em face do despacho 1966/2022 emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração SCG. Vamos ao sorteio. diretor Ricardo e 9 processo 48.500 9 processo 48.500341 2022 10 Recurso administrativo deposto pela Celesc Distribuição S.A. em face do despacho 1517-2022, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública S.M.A. Diretor Fernando. Item 10, processo 48.500.0054.23.2020.63, Recurso administrativo interposto pela Energisa Mato Grosso, distribuidora de energia SA. Em face do despacho 1642 2022, emitido pela SMA. Diretor Fernando Luiz Mostra na Feira da Silva. Item 11, os itens serão redistribuídos, os itens 11 e 12 né? serão re redistribuídos, visto que o diretor Ricardo Laborato Tini se declarou impedido de relatar o assunto, o diretor Elvio Neves Guerra, enquanto se impedido de relatar o assunto dos itens 11 e 12, conforme estabelece o artigo 11 da norma de avenção anel número 1. Diretor Giacomo. Os itens 13 e 14 serão redistribuídos, visto que o diretor Ricardo Lavalto tinha se declarou impedido de relatar o assunto. O diretor Giacomo Francisco Baze Almeida se declarou é, suspeito de relatar o assunto. E o diretor Elvio Neves Guerra encontra-se impedido de relatar o assunto dos itens 13 e 14, conforme estabelece o artigo 11 da norma de organização anel número 1. sobre o fenômeno Item 15. O diretor Elvio Neves Guerra não passa parado do sorteio do item 15, conforme estabelece o artigo 50 da norma de, de organização anel número 1. Item 15 é o, é o processo 202260 Pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, em fase da resolução autorizativa 12.599 2022 que autorizou a implantação de reforços e instalações sob responsabilidade da recorrente. Diretor Fernando. O item 16 será distribuído por conexão aos processos 4850005528/2021/01, 5529 2021, 48, 55, 2021 91 e 5496 2021 36. sorteados ao diretor Ricardo Labarato Tili, na 33a sessão de sorteio público ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel número 18. Os processos, o processo, os processos do item 16 são os processos de mesmo número, 48, 500, 55, 29, 21, 488. pedido de impugnação com pedido de medida cautelar interposto pela Power, Car Powership Brasil Energia LTDA, referente ao relatório de pré-liquidação da energia de reserva de agosto de 2022, Disponibilizado na divulgação de resultados e informações pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Esses, então, esse então foram o, o diretor Ricardo. Item 17. O diretor já, como Francisco Paz Almeida não participará do sorteio do item 17, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. Item 17 são os processos, é o processo 48.50.0014.31.2017.35 e outros. Pedido de reconsideração interposto pelas empresas Futura 1, um, geração e comercialização de energia solar SA, Futura 2, 3, 4, 5 e 6, geração de é, comercialização de energia solar SA, em face do despacho 2356-2022. Vamos ao sorteio. O diretor Ricardo. Item 18, processo 48.50.0055.66.2020.75 e outros. Fiscalização das empresas CEMIG Geração Camargos SA, CEMIG Geração Itutinga SA, CEMIG Geração Leste SA, CEMIG Geração Oeste SA, CEMIG Geração Salto Grande SA, CEMIG Geração Sul SA, CEMIG Geração Três Marias SA, realizada pela Superintência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF. Vamos para o sorteio. diretor Ricardo. O diretor Ricardo Lavarato Tire, enquanto sem pedido de relatar o assunto do item 19, conforme estabelece o artigo é, 11 da norma de número 1. O item 19 é o processo 48.500.55.81.2013 e outros. Fiscalização das empresas Companhia Energética de São Paulo, CESP, CBFL, Geração de Energia Companhia Hidroeléctrica de São Francisco, Chesf, Empresa Metropolitana de Águas e Energia, EMAI, Furnas Centrais Elétricas, Ceb Geração, Companhia Cego de Participações, SEGPAR, Centrais Elétricas do Norte do Brasil, Eletronorte, Copel Geração e Transmissão, Copel GT, Departamento Municipal de Ijuí Geração, DMEI Geração, Tijuá, Participações e Investimentos, Enel Green Power Mourão, UHS São Simão Energia, Enel Green Power Volta Grande, Companhia Energética Miranda, Companhia Energética Jaguará, e Enel Green Power Paranapanema, realizada pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. item 20 será distribuído por conexão ao processo 48500002683202168. Sorteado ao diretor Ricardo Lavalato Tilli na 33ª sessão de sorteio público ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de anel nº 18. Item tem 20 é o processo 48500007003202283. Termo de intimação número 3/2022, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira SFF que cientificou a Paiotec, Engenharia, Serviços e Locações e Geradores de Energia, Máquinas e Equipamentos, S.A., da possibilidade de aplicação da penalidade de revogação da outorga relativa à usina termoelétrica APUI, concedida pela resolução autorizativa 6.534-2017. Esse então, foi o Dr. Ricardo. Item 21. Processo 48.500.017.05.2021.72 e outros. Autorização para a Zaleia Participações SA. Implantar e explorar centrais geradoras eólicas. Eurus Maestro Oeste. Santa Ana e Ventos da Montanha. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 22. Processo 48.50.0041.39.2021.51 e outros. Autorização para Enercom Energias Renováveis LTDA. Implantar e explorar centrais geradoras fotovoltaicas Cruzeiros do Sul 1 a 6. Diretor Fernando. Item 23. Processo 48.500.0014.48.2015.21 e outros. Autorização para energia, capital, assessoria, investimentos e corretagem de seguros LTDA. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Sol do Sertão B, Sol do Sertão C, Sol do Sertão D, Sol do Sertão E, Sol do Sertão F, Sol do Sertão G e Sol do Sertão H. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Tem 24, processos 48.500, 1579, 2022, 37, 1580, 2022, 61 e 1596, 2022, 74, autorização para a Grande Sertão Cabeceira do Brejo de Energia Voltaica LTDA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas GS Cabeceira do Brejo 1, GS Cabeceira do Brejo 2 e GS Cabeceira do Brejo 3. Diretor Giacomo. Item 25, processos 201288 e 48.500.000.22.2012.33, alteração de características técnicas das centralizadoras eólicas Novo Mundo 5, 6 e 7. Vamos ao sorteio. O diretor Fernando. Item 26, processo 00000728555197781, alteração de car características técnicas da central é, geradora termoelétrica CMPC, autogada CMPC, celulose rio-grandense CLTDA. Vamos ao sorteio. Diretor viu Diretor Giacomo Francisco Base Almeida, em contas, sem pedido de relatar o assunto do item 27, conforme estabelece o artigo 11 da norma de aerossal nº 1. O item 27 é o processo 48.500.005592021.84 e outros. Alteração de características técnicas das centrais eh, termoelétricas EPP2, EPP4, Rio de Janeiro 1 e Edilux 10. Então, sorteio? Diretor Ricardo. Item 28. Processo 48.500.0008.10.2021 e outros. Alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas Ventos de Santa Marcela 1 a 6. Diretor Giacomo. Item 29, processo 48500002648201339 e outros, alteração de cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas AK-1 -1, a 3 e baixa do sítio. Sorteio. Diretor Fernando. Item 30, Processo 48.500.713.200645, extinção a pedido da concessão para exploração da pequena central hidrelétrica Fagundes, otorgada a quanta geração S.A. Vamos o sorteio. Diretor Elvio. Diretor 31, ou oh, diretor não. Item 31, processo 48.50.005779.2064. Transferência da concessão da usina hidrelétrica Barra do Brauna, atualmente detida pela Barra do Brauna Energética SA, em favor da ELERA Renováveis SA. Diretor Ricardo. Item 32, processos 4850000736520042 e 48500002750200661. Transferência das autorizações das pequenas centrais hidrelétricas José, Barassuol e RS-155, atualmente detidas pela Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Social LTDA, Serilux, em favor respectivamente da JB Geração e Comércio de Energia e Elétrica LTDA, e da EES 155, geração e comércio de energia elétrica, LTDA. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 33, processo 48.500.0059.61.2016.71. Declaração de utilidade pública complementar para fins de desapropriação e de servidão administrativa em favor da São Luís Energética S.A., das áreas de necessárias à implantação da pequena central hidrelétrica Foz do, Foz do Estrela. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 34, processo 48.500.013.83.2021.61. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Castanhal Transmissora de Energia LTDA das áreas externas necessárias à ampliação da subestação Castanhal. Diretor Ricardo. e 35, processo 48.500.045.51.2016.11. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Electro, redes S.A., das áreas de terra necessárias ao atendimento da condicionante ambiental para obtenção de licença de instalação da linha de distribuição manuel da Nóbrega Munguagá. Mongaguá Perdão. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 36, processo 202231 Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Enel Distribuição Rio das áreas de terra necessárias à regulação e ampliação da subsecação Sete Pontes. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 37. Processo 48.500.076.35.2022.47. Declaração de Utilidade Pública para fins de desapropriação em favor da Companhia Energética de Pernambuco, a Neoenergia Neo Pernambuco, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Maria Farinha. Diretor Ricardo. Item 38, processo 48.500.007482.2022.38, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da ANANAI, transmissora de energia elétrica SA, das áreas de é necessárias à passagem da linha de transmissão Ponta Grossa-Assis, circuitos 1 e 2. Um sorteio. Diretor Ricardo. Item 39, processo 48.500.0072.61.2022.60, declaração de utilidade pública para fins de instituição administrativa, em favor da Companhia Bom Sucesso de Eletricidade das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão PCH Espaiado, subestação Caçador Castelhano. Vamos um sorteio. Diretor Fernando. Item 40, processo 48.500.007571.2022.84. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da CEMIG Distribuição SA. Das, das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição que perfaz o seccionamento da linha de distribuição Congonhas 1 e Taberito 3, na subestação Itabilito 5. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 41, processo 48.500.0075.89.2022.86. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da cooperativa de distribuição de energia elétrica de Arapoti, Ceraudis, a ah, Ceraudis, das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição Ceraudis. Vamos ao sorteio. O diretor Ricardo. Item 42, processo 48.500.6855.2022.53, declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa iniciativa em favor da usina eólica Pedra Pintada ALTDA, das áreas de terra necessárias aos, aos acessos e às praças de lançamento de cabos de alta tensão de linha, da linha de transmissão eólica Pedra Pintada, subestação Orolândia 2. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 43, processo 48.500.042.28.2019.82, alteração a pedido da resolução autorizativa 8.206.2019, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Neoenergia Guanabara Transmissão de Energia S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha, das linhas de transmissão Terminal Rio, Lagos e Lagos, Campos 2. Diretor Fernando. Item 44, processo 48.500.0055.29.2020.67, alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa 9.435.2020 que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da UTE-GNA2, geração de energia S.A., das áreas de necessárias à implantação da linha de transmissão GNA2, Campos 2. Diretor Ricardo. Item 45. Processo 48.500.000.5993.2022.15. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, RAP, referente a reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da Transmissora Aliança de Energia Elétrica, S.A., ATAESA. Vamos sortear. Diretor, Elvio. Item 46. Processos 48, 500, 00, 59, 95, 2022 e, e 5994.2022.60. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, RAP, referente a reforços em instalações de transmissão sob responsabilidade da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. Taísa. No um sorteio. Diretor Giacomo. os processos sorteados nessa sessão são, serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para a deliberação em de reunião pública. dessa forma, declaro encerrada a 38ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. muito obrigado, muito você, mana, e cuide-se.